Salve moçada, nesse vídeo vamos falar de escravidão na Roma Antiga. Uma forma de dividir a sociedade romana é em dois grupos. As pessoas livres e as pessoas não livres, ou seja, escravizadas. Em Roma, uma pessoa escravizada podia se tornar livre e uma pessoa livre podia ser escravizada. Havia basicamente duas formas de uma pessoa se tornar escrava em Roma. A escravidão por dívidas e a escravidão por guerras. Uma pessoa livre da plebe podia assumir tantos compromissos que ficava incapaz de arcar com eles acabando por ser escravizada. A escravidão por dívidas durou por muito tempo, mas acabou sendo proibida em Roma, resultado de muitas revoltas plebeias. A escravidão por guerras continuou sendo uma opção para os romanos. Obter escravos era um dos motivos para que os romanos fizessem tantas guerras de conquista. Em busca de escravos e terras, os romanos conquistaram muitos territórios e expandiram seus domínios. O número de pessoas não livres em Roma era bastante pequeno no começo, mas aumentou muito após as guerras de conquista. Os cidadãos ricos de Roma passaram a possuir centenas e até milhares de escravos. Os grandes fazendeiros romanos exploravam o trabalho escravo em seus domínios, enquanto os comerciantes, artesãos e administradores empregavam escravos em suas lojas, oficinas e escritórios. Em Roma, uma pessoa podia deixar a condição de escrava e se tornar livre, isso dependia principalmente da vontade de seu senhor, que podia conceder alforria aos seus escravos. Há registros de pessoas libertas, ou seja, que deixaram de ser escravas, que se tornaram cidadãs de Roma, se enriqueceram e até ocuparam cargos públicos importantes. Algumas pessoas escravizadas podiam ser tratadas como filhas de seus senhores e receber sua herança, além da alforria, mas esse não era o caso da maioria das pessoas escravizadas, que tinham sua força de trabalho explorada até a morte. A escravidão em Roma é bem diferente daquela escravidão que ocorreria no Brasil muitos séculos depois. Dizemos que existiram duas épocas na história da escravidão. A escravidão antiga, essa que estamos estudando em Roma, e a escravidão moderna, aquela que existiu no Brasil entre os séculos 16 e 19. Uma marca da escravidão moderna é a questão étnico-racial, ou seja, apenas pessoas não brancas eram escravizadas. No Brasil, por exemplo, apenas indígenas e pessoas negras trazidas da África eram utilizadas no trabalho escravo. Em Roma, na antiguidade, a escravidão não fazia distinção de raça e cor de pele, mas em qualquer tempo a escravidão é uma instituição de opressão. Ela tira a liberdade das pessoas e explora o seu trabalho. Além dessa condição desumana, quase sempre as pessoas escravizadas são submetidas a maus tratos. É claro que ninguém gosta disso e muitas revoltas escravas ocorreram em Roma. A mais famosa revolta escrava foi liderada por um gladiador chamado Espartaco. Nascido numa província romana, Espartaco serviu no exército de Roma, mas desertou, acabou preso e vendido como escravo para um treinador de gladiadores. Mas Espartaco convenceu outros gladiadores a fugir, a revolta se espalhou e nove mil escravos se juntaram aos revoltosos, chegaram a derrotar o governo romano, mas acabaram vencidos. Neste vídeo, aprendemos sobre a escravidão em Roma, falamos sobre as formas como uma pessoa podia ser escravizada, falamos da diferença entre ser livre e não livre em Roma, comparamos a escravidão antiga com a escravidão moderna, falamos das revoltas escravas. No próximo vídeo continuaremos falando da sociedade romana.